Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética, esta é mais uma Alta Definição que nós gravamos, previamente gravado no dia da Independência da Guiné-Bissau, dia 24 de setembro. A todos os meus seguidores, o meu convidado de hoje é uma colega da Antologia Traços no Tempo, uma especialista na área da literatura, é formada, é mestre em letras. Estou a falar da Filomena Boreia. mais uma curiosidade para todos, é que ainda hoje estive a partilhar com a minha esposa, a Filomena nasceu no mesmo dia e no mesmo mês comigo. Quatro doubles. É engraçado, não é? <risos> Filomena, muito boa noite. Seja bem-vinda à aula da Comissão de Poética. Como é que estás? Boa noite, Emílio. Boa noite, uh, os caros telespectadores. Uh, eu não sabia que uh, tínhamos a mesma data. Então, uh, fico mais contente ainda de celebrar essa data com grandes homens, grandes pessoas, pessoas de bom coração. Então, agradeço imenso essa... Uh, oportunidade de estar hoje nesse programa. Eu é que agradeço a tua amabilidade e teu esforço para estar aqui, apesar de missão estar em festa, não só festa familiares, como estivemos a falar há pouco, mas também é dia da independência e ao longe da pátria que nos viu nascer. Mas tu estás lá, estás na Guiné, a viver a toda essa exatma da celebração do 24 de setembro, mais um ano. Entretanto, o programa vai seguir no domingo, mas está a gravar no dia 24 de setembro, por isso podemos falar da independência, falar da literatura, não só de hoje, no passado, no presente e também, quizá, projeção para o futuro. Mas, Filomena, antes de mais, como se não te conhecesse? e como se os telespectadores não te conhecessem. Imaginemos que estejamos a ser visto por uma pessoa que nunca ouviu falar de ti. Quem é a Filomena Correia? A Filomena Freia é, é uma guineense, uma campone de Bissau, é uma pessoa humilde, simples, que gosta de aprender. Nasci em Bissau, há 38 anos, 4 de agosto de 1982. Cresci em Bissau, estudei em Bissau, fiz a licenciatura em Bissau. Depois disto fui para Lisboa fazer mestrado. Depois do mestrado voltei a Bissau em 2014 e desde então trabalho como docente universitário. Também desempenho funções de coordenadora dos serviços acadêmicos na Universidade América Cabral. Sou casada, sou mãe de dois meninos e sou uma pessoa que ama o que faz, que gosta das pessoas, que respeita as pessoas, que não se conforma com a injustiça, que almeja o bem e principalmente que o bem não seja só para mim, na minha perspectiva, mas que seja um bem partilhado por todos, um bem que consegue uh, chegar às pessoas, mesmo nos lugares mais uh, distantes, uh, que não tenham acesso aos, aos conhecimentos, a, a tudo que nós temos, nós pessoas das grandes cidades, mas que seja um bem que olha também para eles, que a eles toca e que uh, pensa no seu bem-estar. Isto Muito sumidamente uma pessoa que preza a justiça social. Uau, que apresentação. Isto é mesmo de pessoas na área da docência. Uma apresentação, se tivesse preparada, não sei se seria tão bom e tão fluida como como foi. Muito obrigado e penso que não só é, o Emílio, como todos os telespectadores da de alta definição, conseguem saber, a partir de, deste momento, muito mais, mais sobre Filomena, minha convidada nesta alta definição poética. Entretanto, Filomena, eu gostaria, desde já, começar, porque nós sabemos que a literatura da Guiné-Bissau é rica. e Eu sei e eu sei que tu sabes, mas temos muita dificuldade de afirmação ao falar da nossa literatura além de fronteira. Essa dificuldade prende-se com o facto de que os nossos livros publicados em Missão não têm sido enviados, ou seja, distribuídos fora da Guiné-Bissau com uma estruturada cadeia de distribuição de livros a literatura da Guiné-Bissau, se não for em Bissau ou pontualmente nas apresentações de livros ou, ou, quiçá, um autor que tenha tido a apresentação fora da Guiné, propriamente dita, a circulação de livros de autores é escassa, se assim podemos dizer. Na tua opinião como profissional, no setor de ensino. O que acha que falta fazer para que haja essa fluidez, principalmente nos países da língua portuguesa, para que possamos ter livros de autores uh, numa circulação mais uh, natural possível? O que acha que deve ser feito para que possamos ter livros de autores de violência, por exemplo, em Portugal, no Brasil, Angola, Cabo Verde, com alguma facilidade? Há trabalhos tem que ser feito falta fazer, ou o que é preciso fazer? Muita coisa tem que ser feita, mas não vou poder falar de tudo, mas vou elencar basicamente três coisas. A primeira delas é a estabilidade, o homem guineense é um homem que vive sempre em sobressaltos e a literatura, como nós sabemos, é arte é algo que tem que fluir uh, de, de uma tranquilidade, de uma paz. Não quero dizer que a literatura só se faz em tempos de paz. Mas as pessoas podem conceber em tempos de turbulência, mas não há impulso para poderem materializar esses escritos, torná-los em livro, divulgá-los. Porque nós sabemos que para produzir uma obra é necessário várias coisas. Daí é que eu vou partir para a segunda questão. A segunda questão, o segundo fator relevante que faz com que não haja produção literária e sua divulgação além fronteiras é a falta de consciência do próprio Estado da Guiné-Bissau em investir naquilo que é ciência, naquilo que é cultura. O estado da Guiné-Bissau ainda não conta com a literatura, não conta com a arte como um elemento fundamental na formação do, do ser humano. Falamos de desenvolvimento, falamos de cultura, ouve-se falar de tudo isso na Guiné-Bissau, mas para muitos a cultura é o folclore, é aquilo que Uh, por exemplo, vimos hoje nas celebrações da independência, no dia da independência, que podia ser, uh, com tudo isso que se passou aqui, muito bonito, mas ainda com algo mais, com celebrações, com obras publicadas, celebrações com histórias contadas, escritas em, em, em textos, em versos, em poemas, em, em eh, romances, em crônicas e vários várias outras formas de publicação uh, literária. Na Guiné-Bissau, as pessoas falam do investimento na cultura, mas é um investimento para fazer o quê? Para realizar coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que, uh, pronto, acontece hoje, uh, as pessoas se manifestam hoje e amanhã já se esquece. Esquecemos-nos que uh, quando falamos da arte, quando falamos da cultura, nós temos que pensar na outra faceta da cultura, porque temos que progredir. Esta cultura folclórica que nós andamos a representar ao longo dos anos da de, de, de existência da Guiné-Bissau, ela precisa ser escrita, precisa ser imortalizada, precisa ser divulgada. Divulgar a cultura da Guiné-Bissau não é só fazer um grupo deslocar para a Europa para fazer apresentações, mas também enviar livros, enviar obras, enviar aquilo que o escritor tem de melhor para oferecer. Isto sim é imortalizar a cultura. Outra coisa é que falta o despertar da consciência. Nas nossas escolas, o que, é que se estuda da literatura da Guiné-Bissau? Zero. Eu estudei na Guiné-Bissau, Estudei literatura, mas estudei literatura europeia. Estudei Camões, estudei uh, outras epopeias, os cantos e, e, e pronto. E tudo o que vem de fora. Muitas das vezes lê esse poema e fica uh, entediado, porque não fala nada, não diz nada da sua realidade. Agora, nós precisamos estudar o que é nosso. Precisamos despertar a consciência do estudante guineense para que o aluno saiba que a literatura é aquilo que eu vivo. Eu mesma sou parte da literatura e posso produzir literatura. E há N formas de produção literária. Não é só escrever um conto. Eu já disse isso uma vez numa entrevista quando me convidaram para participar de um programa da televisão, logo depois de eu voltar do mestrado, Ser me Filomena Caixa da Literatura da Guiné-Bissau, que se estuda na escola. Eu digo, a literatura da Guiné-Bissau não se estuda na escola. Respondi isso, não se estuda na escola. Fala-se uh, de, de alguns poetas da independência, depois pós independência. Mas a literatura não é só poema. Muitos alunos não gostam de poemas, mas gostam de contos. Muitos alunos não gostam de contos, mas gostam de romances. Temos que mostrar os vários gêneros, os vários modos literários que existem, fazê-los estudar, desafiá-los a escrever, fazer com que os alunos uh, participem, eles próprios, através de concursos, Através de várias outras manifestações que possam ajudar a despertar a consciência literária que adormece no homem guinense. Para mim, são as três entraves que faz com que a obra literária da Guiné-Bissau não é produzida, muito menos divulgada no mundo fora. Uau, Filomena, muito bom, muito bom. Que explanação. Entretanto, numa das edições da Alta Definição Poética, como convidado um dos grandes poetas vinienses, conhecidos como Tcheca, que também falou uh, dessa necessidade que de, referir também, da introdução de autores de no sistema de ensino nacional. E o Adeleiro referiu isso em uma de entrevistas também, em númeras conversas que tivemos, conversamos nisso enquanto membro da Associação de Estrutura de porque há a imperiosa necessidade dos de, de estudantes de, de entrarem na escola, estudar autores de até a da escola. Mas a nível nacional, existe alguma estratégia para que, que isso aconteça, para que os autores de possam ser unidos na, na escola? Algum plano, diretor alguma reforma ser feita para que isso aconteça? Que eu saiba nada. Que eu saiba não, de momento. Eu, enquanto investigadora associada do INEP, ah, na altura ah, que o, o professor doutor Leopoldo era diretor, sempre eh, que, que, que, que tenho oportunidade, reitero a necessidade do ah, INEP eh, intervir nesse sentido embora sabendo que não é autoridade para o efeito mas sendo um, um Centro de Estudos e Pesquisas, a maior e a única que existe na Guiné-Bissau pública, uh, poderia lançar o desafio de escrever pelo menos a história da Guiné-Bissau. É o que eu sempre andava a falar, mas, uh, falar com ele, mas eu sei que não há uh, condições para isso, porque também eles não têm uh, verbas para fazer o trabalho que, que, que desejavam fazer. Mas uh, outras autoridades há que devem intervir nesse sentido, mas de momento não sei se se, se, se está a fazer alguma coisa para introduzir autores guineenses uh, no currículo, nos programas curriculares que vão ser ensinados na língua portuguesa. Bem, posso dizer que da nossa parte, enquanto Universidade América Cabral, aproveitando a minha estadia nos serviços acadêmicos, sempre incentivamos a coordenação dos cursos a fazer isto, principalmente no curso de letras que nós temos, nós incentivamos os professores e ainda procuramos e sugerimos algumas obras e alguns escritores. Graças a Deus, eu também sou professora ali e os meus alunos, todos eles já conhecem autores guineenses. Conhecem e ficam surpreendidos quando leem obras. Dizem, mas isto existe e nós ainda nunca tínhamos ouvido falar. Mas onde é que vive esse escritor? Eu digo, o escritor está aqui, vive cá e mora perto de, da universidade. Exato. Falo assim de alguns escritores, por exemplo, o Odete Cimedo, que elas conhecem, conhecem como ministra, mas não a conhecem como escritora. Incrível! Muitos jovens não conheciam a Sila como escritor, e muitos outros, Tony Checa e vários outros, e muitos uh, não, não, não conseguiam conceber que José Carlos Schwartz também é um escritor, é um poeta. E eu, eu, eu os pergunto, mas vocês quando escutam a música do José Carlos Schwartz, vocês conseguem decifrar tudo assim do, de uma hora para outra? Não, às vezes não pensamos que são coisas daqueles tempos. Não, eu desafio-lhes a pegar na música Uh, escutá-la, escrever uh, os versos da música e tentar interpretá-la. Aí chegamos à conclusão que estamos perante uma obra literária. E eu creio que com isso muitos já se sentem desafiados a ler uh, autores de guienses. Muito bem, eu estou a adorar a nossa conversa e só para dizer, pelo menos antes do final do programa, estamos a mais ou menos oito minutos antes do final do programa e eu vou, não sei, não quero dizer aqui e agora, mas sim no final do programa e eu tenho a declamar dois poemas sua autoria, um do primeiro volume de traços no tempo. E um outro do segundo volume, sabe, do segundo tempo, participar também. Entretanto, Olha, que eu já não tenho esses livros comigo. Ao este perdeste ambição, já ouvi dizer. Quando publiquei o um o Vagabundo Apaixonado, um colega, Anísio minha teve. foi um dos. Maiores promotores deste livro quando estava ainda nos Estados Unidos, assim, a Rádio Bantabá. Ele fez praticamente a rádio novela de, deste livro. Entretanto, quando foi a Bissau, de tanto que falou do livro, muitas pessoas, porque o livro que tinha enviado para Bissau esgotou. Sim, sim. E eu lembro sim, sim. que. A reitoria da UAC, da Universidade da Universidade de Cabral, fez uma proposta de enviar livros porque sugeriram que seja utilizado também como objeto de estudo. E o Anísio tive-me ter emprestado o livro a várias pessoas. Chegou ao um momento que... Esgotou. Já não não tinha claro, a... mais. E, não, eu disse. É não, não sabia quem, quem ficou com o livro quem da vida. Exatamente. Porque a pessoa não E ele ficou <risos> a tentar fazer sondagem. Chamava a pessoa e dizia-lhe, dá-me o um livro que me emprestei. E Eu, não, já tinha de devolvido eu fazia. <risos> é, <risos> Mas, é mesmo. Mas <risos> pronto, assim que puderes, se.. Ainda no Centro Cultural Português, acredito que possas conseguir exemplares do Traços do Tempo. Tinha deixado lá depois da apresentação que fizemos, já em março de 2016. Sim, sim. Ah, Agora ainda não processa. Yeah. É mesmo. Ah, o, o, o, é mesmo. Naquela entrar. noite. É verdade que entrar em contato com a Chow Express, ele pode te arranjar um, exemplares, mesmo isso. para ter na escola e para ti também. Entretanto, continuando a nossa conversa, eu gostaria agora de perguntar-te pessoalmente, já falamos de uma forma geral da estratégia, de ideais, de divulgação dos trabalhos de autores vinhenses, quem e além fronteira, agora gostaria de virar mesmo para a tua própria labra, porque é que a Filomena decidiu amar a letra amar escrever e escrever da maneira como tu escreves. E eu tenho a certeza que as pessoas que nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham reparado na tua escrita, nunca tiveram a sorte de ler um trabalho teu, vão adorar ouvir a reclamação do poema no final deste programa. Mas pronto, eu gostaria que o Filomena me dissesse ou partilhasse com pelas espectadoras. A razão, como é que surgiu esse sonho, esta paixão pelas escrita? Acho que isto surgiu de uma forma espontânea, uma forma natural, eu gostar da, da escrita. E também não digo que só de uma forma espontânea, uh, por acaso, porque em minha casa eu sempre vivi, olhar de livros, não muitos, mas sempre vi meus irmãos a lerem, a comentar sobre aquilo que liam, e, e, e estava sempre um, sempre agarados à escrita, à leitura, aos estudos, ninguém escrevia a obra literária na minha família, eh, digo família assim direta, eh, mas todos eles eram estudantes, pessoas que mexiam muito com o a literatura. Então eu aí comecei a ler muito cedo e curiosa, andava a roubar os livros dos meus irmãos, e a, a ler, a espreitar as coisas que ali estavam e até descobria as notas e pronto, como era mais, mais nova, eu ia lá comentar coisas. E de repente eu não sei porque eu era uma pessoa em criança muito introspectiva. Eu questionava muito e havia muita coisa que eu não podia dizer, não podia falar. Comentava muita coisa com a minha mãe. E às vezes dizia: Não, isto não é conversa de criança. Não, mas estas coisas não se dizem. E por que não se dizem? Nunca me conformei. Comecei a escrever as coisas que diziam que eu não podia dizer. Eu perguntava, eu questionava: Por que é que nós somos assim? Por que é que estávamos a viver assim? Por que é que não podíamos ser como as outras? Por que é que, pronto, eu andava a escrever muita coisa e eu creio que, se for ler os meus cadernos, <risos> vão ter muita surpresa. Então, é basicamente os meus questionamentos, a, a forma de ser que o que, que eu era, que muitas das vezes não era bem aceite para uma criança estar a, a falar certas coisas. Então, eu criava personagens, porque também nos contavam muitas histórias naquela altura, contávamos muito, contávamos muita história, tínhamos um avô dos nossos primos e, que também para nós era avó naquela altura porque fazia o papel uh, do avó para nós contavam-nos histórias e eu quando nos contavam uma história eu a partir dessas histórias criava a minha própria história inventava a história ah, e não utilizava os mesmos personagens então eu comecei não a escrever poema mas sim contos e os meus cadernos acabavam cedo por causa disso e a minha mãe ralhava porque eu não usava todas as páginas para fazer o TPC, mas sim para escrever outras coisas que ela não sabia lá o que era. Então, foi assim que começou a minha paixão pela escrita. Desabafos, questionamentos, curiosidades de, de, de saber da vida e muitas incompreensões que eu tinha, eu passava para a escrita. Muitíssimo bem, falando da vida, até tens um poema com, com esse mesmo título. Vida nova, aparência, caravelas, uh, ver os ímãs, algo do género. Filomena, para quando uma obra é tua? Uh, não posso precisar a data, mas eu já estou a sentir-me desafiada a isto. Já uh, acho que devo parar com muitas correrias. Uh, ideias tenho muitas, muitas, e há dias em que podia passar o dia a escrever, porque eu não planejo isto de amanhã eu vou escrever. Mas de repente há algo em mim que começa a apelar pela escrita. Muitas ideias era só parar e pegar numa numa caneta que aí saía muita coisa e muitas das vezes acontece no trabalho, acontece depois de ler uma notícia acontece depois de uma conversa, às vezes o tempo não me permite explorar naquele momento aquilo que podia ser uma, um grande texto um poema um, um conto que poderia servir mas agora eu já estou a ter consciência de que tenho para para juntar tudo para arranjar tempo e poder publicar penso que em breve vou poder fazer isso muito isso bem nós estaremos cá estaremos por cá à espera para que possamos também não só de iniciar, como ajudar na divulgação e promover porque eu conheço a tua pena conheço a tua palavra e sei que tu ah, tens muito, mas muita boa né? Obrigada, obrigada eu para mim a palavra de Emílio é que é o melhor deixa-me dizer, não, não. da sua canção que eu li ainda ontem eu gostei muito gostei oh, muito eu queria obrigado. até recitar aquele poema aqui, só que infelizmente a correria de hoje não deu para, para poder oh, baixar oh, Obrigado, Helena, entretanto nós temos tido, na nossa caminhada sempre, um espelho onde consigamos ver e rever. Na, na escrita, quem é, ah, para ti, o, na imagem marcante, a referência literária que te inspira, ou que te inspirou, ou que gostarias, um dia, de rever, ou ter <risos> uma palavra igual? <risos> Alguma referência assim, Normalmente, todos nós temos um ídolo ou uma uma pessoa de que gostamos de estilo não estou a referir apenas ao autor guineense mas sim, quem são no passado no presente é, uma referência para ti é, bem eu eu para mim é, bem as pessoas podem até conotar com outras coisas mas eh, não é questão do gênero, nem é questão de, do feminismo, nem nada. Eu acho que a pessoa que me marca bastante. Na literatura guinense, é a Odete Cimedo, a professora doutora Odete Cimedo, Isto porque posso dizer que quando eu comecei a conhecer a literatura propriamente dita, tirando aqueles pequenos e certos do, do Liceu e não dava muita coisa, quando eu comecei a conhecer as obras, quem me apresentou as obras de autores guineenses e europeus, quem me mostrou a literatura como sendo algo sério, profundo, que não é simplesmente romântico ou para usar quando nós queremos uh, falar de, de paixão, de amor, é ela, que foi minha professora. Então, eu, eu conheci a literatura séria com ela, por isso mesmo ela é uma das pessoas que, que eu tenho como referência. Outra pessoa é o engenheiro Abulay Sila. É, o engenheiro Abulay mostrou-me a literatura de que eu mais gosto. A literatura interventiva, a literatura que fala da realidade, a literatura que não só mostra a beleza literária, mas que mostra o contexto, mostra a realidade histórico, social e cultural em que as pessoas vivem. Quando eu leio Bulay Silá, eu vejo a minha Guiné. Estando onde estiver, a minha mente visiona a guiné bissau eu consigo ver a avenida principal, os becos da Mamá Sabelo, a, a, a, a chapa de Bissau, onde, onde se encontra a Diba Mané, a polícia de trânsito. Eu vejo a Guiné-Bissau. Eu simplesmente amo a literatura que lá, lá escreve, e para sair dentro da guiné eu também tenho como referência o Minha Couto Eu gosto muito do Minha Couto gosto daquilo que ele escreve, e consigo ver que a literatura escrita por Minha Coto ultrapassa os meandros da. Da, de Moçambique assim como a literatura escrita por Abulay Sila ultrapassa as fronteiras da Guiné-Bissau atinge outros patamares e consegue tocar milhões de homens do mundo inteiro Uau, muito bem eu estava a tentar ver eu tenho, tenho obras aqui, Estavas a falar da Tia Odete, eu chamo de Tia Odete porque é a minha tia-avó Aqui a minha luz é tão forte que não. Que deixa, é não é genial, é. Não estou é, a ver entre bem. Entre o ser e o amar. Ah. Ok. Como, como? Entre, o ser... ah, sim. Sim, entre o ser e o amar, sim. Sim, conheço bem essa obra. Genial. Aham. Uh -huh. é, e, é, é, é, é, e a outra é genial. Eu conheço, sim. Sim. Do Adulai Lá. Sim. Sei lá. sim. sim. Mistida. E, e tenho, tenho aqui orações de mansa, tá, tenho três, uh, dois tiros, uma gangalhada, quase tenho, e eu faço questão de ter. Esta é uma árvore onde faço exposição, praticamente são obras de Guinness, quase, quase. só dá falta a minha, né? Ah, a tua? Ok. Tempensa. Entretanto, Filomena, depois de acabarmos de ver os livros, não só da Adulaisilada, da Teodete, e muitos livros de que falamos, agora. E eu vou. Estamos já a caminhar passos largos para o final. Antes de despedir-me, vou deixar o meu microfone à tua disposição para dizer o que lhe vai na alma. Diz um poema, diz mensagem à população, aos nossos telespectadores, à população guinense, porque estamos, sim, a gravar no dia da independência da Guiné-Bissau, não é? Filomena, antes de mais, como disse anteriormente, eu vou, no final, declamar dois poemas teus e farei e só verás no dia da emissão do programa. E também quero reiterar o meu agradecimento por teres aceito o meu convite para estar aqui no programa e para que possamos tornar e levar a imagem da nossa literatura a quem e além enfrentar fronteira. Alta definição, agradeço e deixo o meu microfone à tua disposição. Eu é que agradeço, caro Emílio, agradeço a, a sua amabilidade e a sua simpatia que sempre nos contagiou a mim particularmente para mim é o um, humano é, um é um irmão e eu gosto de conversar contigo, eu digo já contigo, né? com a vontade claro. gosto bacana, de ler é né? gosto de ler aquilo que o Emílio escreve e pronto, mas para a população da guiné Uh, eu digo este poema do Edson Freire: uh, uh, Guiné minha querença, minha paixão mora fundo de bucorção, minha intocável, minha risa de polão, na minha bondades, na minha maranhas, minha amor catapara quercia minha pano de dez bandas, o ta de ande é me desciparo com o bom. Mas eu me o som. Minha paixão para tudo por cor e garante. Barça, minha querida, quando eu sinto o valor de mim. Ai, minha guiné. Minha pindiguiti. Minha currubá. Minha forrombá. Ai, minha friquilha. na chora com beleza de água a todos, a todos os telespectadores, a toda a população da Guiné, a todos os guinenses, dentro de Bissau, de, de, das regiões e do mundo fora, eu dedico este poema Muito obrigada. Agradecemos nós pela boa leitura. Parabéns ao Edson também, que o dia é de trazer aqui no programa. Estivemos junto no num Jumbai Letrário há dois meses, algo é exatamente. Flomena mais uma vez, muito obrigado pela partilha deste lindo poema que eu não conhecia. Ainda não tive, não tenho tido sorte de cruzar, nem de ter acesso aos livros do Edson, a não ser... Este é o uh, livro! Uau! Ah. Ok, isto. Que lindo. Mais uma vez, beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do e Piro dos Mares para ti e para todos que nos acompanham até aqui e para a tua família. Uma noite agradável. A continuação de um bom fim de semana já amanhã em sexta-feira. Obrigada igualmente. Adeus, feliz noite. Adeus. Vida nova. Quebradas as cadeias removidos os grilhões, no templo assinalado, madeira que se fez cravo, do espinho corroado. Vida, sangue em água transformado, no tabernáculo, cortinas rasgadas, minhas culpas espiadas, minha salvação consumada. Olhai com olhos de ver, o meu acusador em chamas, És que se consomem em pedaços desfeitos. De novo o espírito se fez carne no madeiro testemunhado. Filomena Correia, uma ban. Mãos ardentes, coladas em mim, paixão, encanto angelical, soltando o suave canto. Envolta em ti, Oh, mãos, de quem já sou amadora! Que suave fogo aquecedor, cativam essas mãos ardentes, cadeias são no peito. Oh, mãos, mãos ardentes, paixão em encanto, suave canto, frenéticas e angelical, do instinto comando, o misterioso ninho de ternura. Estas mãos conhecem o calor no tronco ladeado, brisa no peito, suave calor. Na alma, ternura. Filomena correia uma banda.